Vou mostrar pra vocês como é que está o andamento desse estudo de um projeto em 3D na Godot. Agora eu estou fazendo o minimapa, né? Que é aquela coisinha que fica no canto, geralmente o canto direito superior da tela, que mostra a miniatura do mapa onde o personagem está no momento. O Godot apresenta aquelas ferramentinhas básicas dele sim, de Wii. Né? Que no caso, vocês podem expandir elas, foi o que eu fiz aqui eu peguei o controle básico, que não tem skin, não tem nada e o legal disso é que ele consegue jogar esse controle básico, que geralmente é para o 2D, no ambiente 3D aqui está o nosso ambiente 3D tudo bonitinho e aqui, um componente 2D, você vê que a cor dele fica até diferente aqui ó eu clico aqui e ele já vai para a aba 2D eu já posicionei o componente que eu trabalhei tudo bonitinho um agora vamos ver o script desse inicialmente eu uso esses portos aqui e defino o tipo dele, que é o tipo textura isso faz o Godot automaticamente já chegar aqui no editor de propriedades e já abrir a aba de configuração para textura então daqui eu já posso chegar, carregar a textura em qualquer lugar sem ficar fazendo isso por código e aqui o código do minimapa né é bem complexo se eu analisar bem aqui eu tenho a parte de inicialização depois uma parte de desenho, toda vez que eu vou atualizar ele eu tenho que desenhar na mão todos os elementos gráficos né, que são aquelas texturas que eu carreguei nesse processo né, que é o loop de cada frame do do jogo, e faço os cálculos de orientação, de posicionamento, escalo escala daquele mini mapa e exibo na tela, então, e o resultado disso, vamos lá, vamos aqui, o nosso mini mapa está aqui, olha que bonitinho, reparem nessa parte de retângulo mais claro um pouquinho, ele é essa rampa que está à minha esquerda da personagem aqui, Certo, o ângulo de rotação está acompanhando certinho. Minha documentação também, eu vou para cima daquele cogumelo. Repare o cogumelo ali no mapa. Estou debaixo da árvore. Ó. Esse mapa é uma textura de 512x512 512, com as bordinhas com pixels pretos Porque O Godot ele, quando chega na borda da textura ele repete o último pixel Então eu já deixo o pixel preto para não ficar um efeito muito feio no mapa aí. Aquela é textura de minimapa que vocês viram no minimapa É simplesmente o um screen do grid que eu desenhei com visão ortogonal. Vou dar mais detalhes à frente com um tutorial só de minimapa. Então, vamos continuar com o sucesso e até o próximo vídeo.